E aí galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou fazer para vocês aqui uma estratégia nova para estar tá economizando no pagamento de taxas, na quantidade de dinheiro para estar tá enviando Pois é... você eu, é, transferir o SDT da Binance tá cada dia mais caro, você precisa de bastante Tanto... tanto... É, o SDT, como BNB, a Binance está com as taxas muito alta precisa de muita quantidade para estar tá enviando. E aí, pessoal, essa estratégia que eu fiz, eu não preciso de tanto para estar tá mandando saldo da Binance para outras corretoras. E neste vídeo eu vou mandar saldo da Binance para a gate.io. Pessoal, o vídeo era Como Mandar o SDT da Binance para gate.io Mas aí a gente vai ter que fazer uma estratégiazinha antes Para a gente estar tá economizando Porque se a gente for enviar o SDT A gente precisa ter 55 SDT, né? Aí é muito, né? E eu quero mandar só 76 reais, né? Pessoal, eu já, já fiz um Pix aqui para Binance de 76 reais é, Se você não sabe como fazer um Pix para a Binance, um depósito na Binance, primeiro faça seu cadastro, né o link tá na descrição e aí depois você faz o Pix, vou deixar aqui um card ó. vai aparecer um card aqui ó que mostra como fazer depósito para a Binance, tá bom? então tá, seus reais caíram na Binance, agora a gente pode fazer essa estratégia para estar tá mandando o SDT para a Gate.io pessoal, você vai entrar na Binance vou logar na minha conta, tá? E aí eu vou entrar aqui em carteira e vocês vão perceber que eu tenho aqui ó 72,28 BRL. Foi o Pix que eu fiz, tá pessoal? E aí pessoal, a estratégia é o seguinte, vamos converter esses BRL para TRX, que é a moeda que cobra poucas taxas e precisa de pouco para estar enviando para a Gate.io. Por que TRX? Por isso pessoal, por ela cobrar poucas taxas e precisar de muito pouco para estar tá movimentando. E aí pessoal, qual é a sacada? A sacada é o seguinte, ah, mas eu quero o SDT lá na Gate.io eu preciso de o SDT lá, eu não preciso de TRX. Mas aí a gente vai enviar a TRX, quando chegar a TRX lá, a gente converte para o SDT e economiza nas taxas, Entendeu?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 com o SDT, vamos clicar aqui, comprar e vender, deixa comprar, market, coloca 100% e clica comprar TRX, ó. olha só, vamos em carteira, vocês vão ver que agora a gente já tem as Tron, ó, 72,07 de Tron, prontinho, agora a gente já pode mandar essas Tron Lá para gate.io e está economizando uma grana boa. Vamos lá, agora vamos na Gate.io. Se você não tem cadastro na gate.io, link na descrição, faça seu cadastro. Após fazer seu cadastro, você vai ter que mandar suas Tron para cá. Vamos lá! Agora você vem aqui ó, no menu carteira, vem aqui ó, tem aqui ó, levantar, aqui embaixo ó, tem depositar, levantar, transferir e push. Você clica aqui, ó, em depositar. Aqui, pessoal, nessa pesquisa, você pode pesquisar, ó, TRX. Escolhe ela. E aqui, ó, a rede é a da Tron mesmo, ó, TRC20. E copia aqui, pessoal, ó. Copia aqui o endereço da carteira, ó. Tá? Não tem nem como errar, porque só tem uma rede aqui, que é a rede dela mesmo. Pronto, já copiei o endereço da carteira. Agora eu vou na Binance. Vou logar aqui na Binance, Clico aqui, ó. Em saque. Aqui, pessoal. Vou escolher a moeda TRX. Vou colar aqui o endereço lá da Gate.io, ó. Ela já até selecionou a rede. Mas se não tiver selecionado, você seleciona a mesma, né? TRC20, que a gente selecionou lá na Gate.io. Aqui, quantia, pessoal, ó. Vamos marcar máximo. Certo? E vocês podem ver aqui embaixo, pessoal, que a taxa da rede é uma tron pessoal, uma trom. Que legal que que economia a gente vai estar tá fazendo agora, né? Então vamos lá, vamos sacar. Confirmo. Agora aqui eu vou colocar os códigos, né, normal de segurança. Pronto, enviar. OK. Nosso saque foi executado, agora vamos aguardar ele ser aprovado e cair lá na gate.io. Então, pessoal, o primeiro processo já fizemos aqui, tá? Vamos só fazer um resumão aqui, ó, a gente saber quanto que foi a taxa. Uma TRX está custando, pessoal, 0,097. Né? Uma TRX está custando isso aí, 0,097 dólar. Vamos fazer aqui as contas, pessoal, para ver quanto que custa isso. Vamos lá: 0,07 é 97. 9... Olha aí, pessoal: a gente pagou 55 centavos. 55 centavos de reais tá, não é de dólar não, é de reais para tá fazendo esse saque notaram aí a estratégia como a gente consegue economizar uma boa grana para tá fazendo essa transferência e isso pessoal também serve é, da gate ou para binance você também vai pagar pouca taxa de lá para cá então vamos lá né, já fizemos aí a estratégia agora vamos lá na gate ou Vamos aguardar cair aqui o depósito Para a gente estar tá fazendo a troca de TRX por USDT Vamos ver se já caiu nossas TRX Com certeza já, não demora muito não, a TRX é rápido. Aqui pessoal, ó, caiu aqui o nosso depósito, ó, TRX Agora a estratégia qual é? A gente vai converter TRX para USDT Para a gente estar tá utilizando os USDT Beleza? Vamos lá, como é que faz isso? Você vem aqui em câmbio Aqui onde tem CAR USDT Você coloca aqui, ó, TRX RX E barra USDT, ó Você vai escolher aí, ó, TRX barra USDT Porque você quer trocar suas TRX por USDT E aqui comprar e vender, pessoal Você vai colocar Vender Aqui onde tem limite, deixa limite mesmo. Aqui essa barrinha aqui, pessoal, é quanto você quer converter, tá? A gente quer converter todos os nossos TRX para o SDT. Coloca 100%. Tá vendo esse book vermelhinho aqui, ó? São os vendedores, né? Você, no caso aqui, tem que escolher um comprador, tá? Porque você quer vender. Então, você vem para o book verdinho aqui, ó. Então, escolha aqui, ó. Um comprador, vou escolher esse número 1 ó, Você pode escolher qualquer um desses, tá? E aí você escolhe ele Informa aqui quanto por cento quer vender Então eu vou escolher o vendedor 1 Ó, vou escolher o 2 aqui Vou escolher aqui 100%, 2, 100% E clico vender, confirmar Coloco minha senha E vamos ver aqui a ordem Tá aqui a ordem, foi aqui ó pessoal, criada uma ordem ó. Você tem a opção de aguardar ser executada Ou você pode fazer a estratégia que eu vou ensinar agora Vou cancelar aqui ó, você cancela para que ela seja executada rápido Vamos lá, vou cancelar, vou atualizar aqui ó Cancelei Aí a estratégia pessoal é você fazer isso bem rápido tá Seleciona o vendedor Coloca 100% e já clica em vender bem rápido, bem rápido mesmo, para ela ser executada na hora. Então vamos lá, Seleciono o vendedor, ó. selecionei o vendedor 100% vender e confirmar, bem rápido, ó. viu só? Olha só, a ordem nem veio para o book, porque como a gente fez rápido aqui, ela já foi executada. Vamos clicar aqui em carteira, conta spot, vamos aguardar aqui aparecer. As moedas Vamos lá Olha aí pessoal Agora não tem mais TRX ó. Agora a gente só tem o SDT Então pessoal A estratégia é essa Para estar tá mandando o SDT Para gate.io tá? Para você estar tá economizando Uma boa grana Uma boa grana Tanto com transferência Como com taxas Tá pessoal então, pessoal, espero ter ajudado vocês. Um forte abraço. Se ainda restar alguma dúvida, pode perguntar que a gente vai estar tá batendo um papo. Valeu. Fui.